Tecnologia é isso que a gente criou, os seres humanos criaram, para uma extensão, para cuidar dessa fragilidade que nós somos. Tecnologia é política. Tecnologia, ela não é algo, não é apenas uma ferramenta, não é um... um Das tecnologias mais importantes para a humanidade, tem várias, foi a criação da sacola. A gente pensa que criar o um satélite parece importante, mas a sacola é que fez a diferença para a sobrevivência da humanidade. Essa possibilidade de guardar, de conservar e levar adiante, isso permitiu que a gente ficasse vivo, como espécie. Né? E foi uma invenção das mulheres. E a humanidade começou na África, Quando os africanos escravizados chegaram ao Brasil, eles já tinham conhecimento de mineração, arquitetura, engenharia, metalurgia. Há 7 mil anos, no Sudão, eles já plantavam cana-de-açúcar, algodão, 7 mil anos. Eles também tinham conhecimento de matemática, de astronomia. Então, essa história de que negro não é inteligente o suficiente para as exatas, ou as negras, de que negro não conhece tecnologia, por isso que ele não é engenheiro, etc., é um erro. Está tudo muito errado. A diversidade ela é, para gente, um pilar central, né? A gente já surge com essa pegada de pensar a produção de tecnologia mais diversa. Porque todas essas tecnologias que a gente usa, elas são criadas por um tipo de pessoa. Geralmente, homens, brancos do Hemisfério Norte. Pensar a diversidade nas tecnologias é pensar, de alguma forma, uma sociedade mais justa e mais igualitária. As mulheres são a metade da população nacional. As mulheres negras, a metade da população negra. Se você fica excluindo todo esse grupo, você está excluindo metade do Brasil. Tem que haver a inclusão, porque não existe país desenvolvido, sem a ciência desenvolvida, que é a responsável pelo desenvolvimento da tecnologia. A diversidade é muito importante, porque a multiplicidade de ideias é importante. Tem que deixar o resto da população ajudar na construção desse país. Se as mulheres negras não se apropriarem disso, se a gente não puder estar tá, nessa discussão como protagonistas, a gente realmente vai estar sendo silenciada. Então é muito importante que a gente estimule de fato que as mulheres negras possam assumir esse protagonismo desses espaços, porque isso tudo é poder, né? É a política do mundo. É muito bom pensar que mulheres negras podem faltar o seu estão já fazendo isso, né? E as próximas gerações vão vir, né? Foi um prazer enorme ter vindo para cá. Ultimamente eu tenho dado palestra um monte de caras pretas, o que é fantástico. Quando elas levantavam para falar, fazendo doutorado, já doutoras, duas médicas negras, isso foi assim no céu pra mim. Nós vivemos encontro de pessoas. De... A maioria, mas não só, gente interessada em pensar o futuro, o futuro que a mulher negra pode ser protagonista. A gente estava junto, só pensando, conversando e hum, projetando futuros. Eu vou lembrar desse dia tenho assim, muito presente, eu acho que, que foi realmente muito forte, né? De se fortaleceu e outras mulheres negras também estão fazendo isso, isso é muito importante. Tudo essa casa lotada de pessoas interessadas nessa pauta. Isso mexe muito com o meu coração e profissionalmente falando é um lugar que a gente acha assim, cara, a gente tá no caminho certo, sabe? A gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer mais isso.